A receita é muito fácil e prática demais. Nós vamos precisar de leite condensado, creme de leite, requeijão, gelatina incolor e goiabada. Eu vou bater no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o requeijão e a gelatina hidratada. Depois que a gelatina hidratou, eu levei no micro-ondas para poder derreter. colocar numa travessa que vai direto para geladeira. Vou levar na geladeira por duas horas. Enquanto isso, eu vou levar a goiabada ao fogo para fazer aquela cauda. A mousse já está gelada e a calda já esfriou, já deu até uma encorpada, agora é só colocar por cima. Vou voltar para a geladeira e depois eu venho mostrar a textura que fica essa delícia de sobremesa. Vamos ver como que fica. A textura dele é perfeita.